coloca os alevinos dentro dos tanques, depois faz a biometria, essa benimetria vai o, classificar o, o, o, o, os alevinos, o juvenil, e depois vai para a engorda. Com quatro meses, esse peixe já tá, a, atinge uma média de 800 gramas, o qual ele é tirado desses tanques rede, trazido para Cooperativa no frigorífico, aonde ele é beneficiado, que ele aqui ele é beneficiado e embalado, daqui ele sai pronto para o comércio.